E aí clã Chaldão, aqui de novo, hoje a gente está voltando com a DLC do Cuphead que saiu, é Delicious Last Course. A gente pretende no vídeo de hoje mostrar como acessar o chefe secreto, derrotar mais um chefe, a Vaca, e também fazer o último desafio aí do, do rei, que é a, acho que é a peça da rainha. E vamos lá. Está aí o nosso menininho. É, primeira coisa que deve ser feita para acessar o último, um chefe secreto, está aqui o um fantasminha, né? tem um fantasminha aqui. Tem que ter acesso ao cemitério Então é necessário Derrotar aí pelo menos O, o chefe o mago de gelo e o gigante Agora a gente precisa também ter Uma moeda Uma moeda, a gente tá com sete E vamos entrar em polio dois, cinco. aí esse menininho Esse é o item a Relíquia quebrada, é o item necessário para acessar o chefe Vai comprar é só Isso Uma vez comprada Vamos ver comprada. Tem uma diferença aqui no cemitério. E quando você chega aqui no cemitério, ó, tem esses fantasminhas, tá vendo? Eles fazem assim, não. Depois de você clicar em três. Para funcionar, você tem que equipar essa relíquia. Uma decoração simples de origem desconhecida. Deixar ela equipada, eu acho, eu acho que é isso. Uma vez equipada, você vai falar com esses três menininhos. A solução que está neste jogo nosso não é definitiva, ela varia de jogo para jogo. Então você vai ter que ler muito bem o que está escrito. Mas a ordem é, você vai ver a solução do primeiro lugar, depois do segundo lugar e o terceiro lugar. Vamos lá ver o que ele fala. Corri lá para cima direitinho, ninguém na minha frente pra cima, direitinho, então, primeiro passo é cima direita, vamos ver o então, que o segundo fala, posso ter ficado em segundo, mas garanto que fiz tudo direito, então, lado direito. Terceiro lugar, bom, no fundo do poço só tem, uma, só tem saída por cima, então é diagonal pra cima, direita e cima, talvez, tomara que a gente tenha atendido A gente cima pra direita. Olha lá, liberamos Aí uma vez liberada Uma vez liberada a gente, a gente pode tirar a relíquia Não precisa colocar a relíquia Pode voltar o biscoito Pra gente jogar com a senhora Cálice Que a gente está jogando com ela Também tem equipado o tiro novo hein, Que é um tiro vermelho forte pra boa Olha lá, algo acontece, você dorme olha. Daí o tal do chefe secreto, ele não tem nota, ele não tem nada E ele tem uma dinâmica interessante Tu pode acertar o diabinho E é isso Quando você vira os golpes também mudam né? Aí no fundo tem essa presença estranha Bidimensional Eu prefiro ficar num cantinho, já devo ter falado, talvez. Possivelmente eu já falei. Oh, Tranquilo, hein? Nem usamos o especial. Conhecer <risos> é. ganha um item. Ganha um item. É isso? Será possível? O lendário é, é amaldiçoada. Acreditava que você está perdida e finalmente despertou. Tá. Então, nossa relíquia aqui, ó, tá vendo? Virou isso aqui. E é... Para quem gosta aí de platinar o jogo, é, é necessário. Vamos enfrentar agora a rainha, lá no salto del rei. A última peça do xadrez. A rainha... Beleza, até a rainha tem esses três canhões, você tem que fazer os canhões atirar nela. Eles vão mirando, né? Só errou todos os tiros. Ainda bem que não tem limite aí. Tem que também bem. Tá uma direto, direto Nossa, quanto Quanto barulho no, no, no, no ar O oh, Fica muito rápido no fim Mas aí, daí, tranquilo Se eu não me engano, você ganha aí um achievement Por completar isso E também Moedinhas Boidinhas pra caramba. Pois os ah, meus campeões tal, tá, lá. Acabou. Aí você pode voltar e, e jogar qualquer um deles, eu acho. Com certeza. E agora nós vamos na vaca que fez a gente correr. Maria Munita, sertão do cangaço. Tá aí a vaca a gente prefere manter uma certa distância da vaca ela tira esses negócios que vão e voltam esses cavalinhos voadores esse cospe um cacto tem um abutre que joga dinamite e tem a laçada também a laçada do cacto danos danos incríveis já vai para a segunda fase, onde ela aspira dinheiro. Depois ela vira isso aí. Só ir desviando com cautela. É difícil desviar das moedas. É um certo pesadelo desviar das moedas. Vamos construindo aí a próxima fase. Agora ela cospe bifes também tem essas latas que ela deixa cair fumar uma linguiça Se estiver aberta para cima, a linguiça vai para cima, se estiver para baixo, vai para baixo Boa, boa, boa! Estamos indo muito bem, muito bem Mas isso não significa nada, a coisa pode desandar muito rapidamente Por favor, chega! <risos> Um, socamos um especial nela. <risos> é música. Aí ah, conseguimos nocaute. Quase que a gente tomou tá desacerto final. E aí salsichinhas vão para o céu. A nota é ruim. A nota é ruim, com certeza. Nossa gameplay é feita de notas ruins. A menos, né? Não tão ruim quanto eu imaginei. Isso aí concluído. Todos os chefes. Você teve as limas do sertão? Conseguimos! Esse era o ingrediente que faltava para a Suprema, vamos voltar para as pitadinhas. para o pitadinhas, sebo canelas. Mas eu não vou voltar hoje, vou voltar somente no próximo vídeo que é o último vídeo da nossa DLC Cuphead. Se você gostou da nossa gameplay, se ajudou em alguma coisa, deixa um like, se inscreva no canal, onde nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroid Banners, recomendações. Cuphead era um jogo indie pelo menos, até onde me lembro. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta da lenda e fica assim. Até o próximo vídeo, viva a amizade!